Você já parou para pensar na diferença entre assunto e tema na redação do Enem? Pois o vídeo de hoje é sobre isso. Oi, Alunos! Tudo bem? Eu sou a Chay, prof de português aqui da Redação Online. E o vídeo de hoje é a diferença entre o assunto e o tema da redação do Enem. Tem uma galera que confunde aí esses dois, né? Fica em dúvida em relação aos textos motivadores. Fica com medo de tangenciar o tema. Então, para isso, eu vou te esclarecer agora a diferença entre assunto e tema. Aproveita que você está aqui comigo, já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho de notificações para ficar sempre por dentro dos nossos vídeos. Fica aqui comigo e para a gente chegar juntinho aí a nossa redação Nota 1000. Para a gente começar, o que é o assunto da redação do ENEM? Por onde passa o assunto? Que elementos do texto? Que elementos da proposta me dão o assunto? E outra? Que elementos da proposta me dão o tema? E aí a gente já pode pensar que elementos da proposta me ajudam a criar a minha tese. Para a gente começar, assunto. Assunto é a unidade macro. Eu digo assim que a gente tem uma roda na redação do Enem. Então isso aqui tudo é o assunto se eu pego um tema como foi é, o estigma relacionado a doenças mentais eu posso pensar que o assunto o assunto é doenças mentais certo certo doenças a auxílio no SUS impostos dificuldade de acesso a tratamentos então tudo isso pipoca em relação ao que ao assunto, porque ele é um macro, tá? Quando eu penso no tema, o estigma fala mais alto, então, o estigma associado a doenças mentais. Então tem que pensar que existe um estigma, ou seja, existe uma permanência aí de preconceito contra as doenças mentais. Então, uma coisa é o assunto que ele era grandão, que era doenças mentais, outra coisa é o estigma. Olha, eu faço aqui, ó. A funil. Então, eu vou falar sobre o estigma de doenças mentais. Tenho que entender o que esse estigma significa, quais são as doenças mentais, por que elas são estigmatizadas, que ações na sociedade me levam a entender esse estigma. Certo? Certo. Por que isso? Porque eu vou entender a diferença entre assunto e a diferença entre tema. Caso você fale só sobre o assunto, você tangencia o tema da redação, você não faz o um tema específico e não vai certinho de encontrar aí a proposta, você acaba indo por um caminho que até falou aos relacionado, mas não o que o Enem estava te pedindo, né? Por isso que você tem que entender o assunto para você pensar, quando eu falei para você assim ó, pensa em SUS... Pensa na dificuldade de conseguir marcar um médico, pensa em pagar imposto, porque é um direito é, do brasileiro ter esse acesso, uma vez que o SUS é o Sistema Único de Saúde. Então tudo isso envolve o assunto. Quais são as doenças mentais mais comuns? O Brasil é um país com depressão, tá? Então você vai pensar em tudo que envolve doenças, doenças mentais, acesso pessoas população causas consequências você pensa macro e o assunto vai gerar o tema o tema é o que a redação te pediu bem afuniladinho lá a redação te pediu sobre estigma das doenças mentais é né? o estigma associado às doenças mentais então você veio do macro afunilou o macro o assunto é tudo que você sabe o tema é o que você vai precisar falar e a tese, a tese é aquilo que você vai construir em cima de tudo isso. Então a partir de todo esse conhecimento que você tem, você cria a sua tese. Então ele vem numa escala: assunto, você sabe muita coisa, mas você vai precisar selecionar, relacionar, certo? Isso é uma das competências do ENEM. Depois, tema, que foi o que o Enem escreveu lá na redação para você, lá na proposta, né? Bem negrito, bem bonitinho. E o último, a basezinha ali, tá? No caso é pequenininha, mas digo, é o que você vai fazer na sua redação, que é juntar tudo o que você sabe do assunto, tudo o que você entendeu sobre o tema criar a sua tese. Então, ó, vem afunilando, tá? Você vem de vários pensamentos e você vai restringindo, restringindo até demonstrar que você... Tem argumentos que você pega citações, que você faz alusões históricas, que você tem repertório, que você entendeu para você criar a sua tese. Agora, se você entender que assunto e tema é a mesma coisa, você vai ter uma tendência a tangenciar. Tem um vídeo meu aqui falando só sobre estratégias para não tangenciar a redação do Enem. Muito importante você ver este vídeo para que você entenda que nós temos várias bases diferentes dentro de uma proposta de redação e como você vai olhar a nível macro, nossa, eu entendi o assunto, eu tenho muita coisa para falar e como você vai selecionar esses argumentos que cada vez você vai afunilando mais e com isso você não foge do tema, você demonstra a sua opinião, você traz seu conhecimento e aí você forma a sua Redação. Por isso é muito importante e eu espero que você tenha entendido que assunto é o macro, é tudo o que você sabe. Tema é o que a redação propôs, tá? É a proposta do Enem e tese é a que você vai construir, então, a partir disso. Cuida com isso, não tangencia e não do tema. Espero que vocês tenham gostado. Tem uma lista legal de vídeos aqui para você assistir. E dentro do nosso canal Redação Online tem mais um, vários vídeos para você aqui comigo. Fica coladinho em mim, porque juntinho a gente vai a nossa nota mil. Vai ter muito mais gente para você assistir. E não esqueça que a nossa plataforma de correção te ajuda a entender o que você errou e melhorar. Então, dá uma passadinha lá, conhece a gente. Te espero aqui no próximo vídeo. Beijo, beijo, beijo.